que saiu essa semana, 699 vagas anunciadas, né? temos aí o cargo de auditor, o cargo de analista, então é uma grande oportunidade para você que tem o um nível superior ou até mesmo o curso de tecnólogo reconhecido pelo MEC. Então, sem mais delongas, sem querer corococó, vamos com tudo, vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Então, tá aqui, ó, sem rodeios informações gerais sobre o concurso vamos lá família Receita Federal saiu o concurso tão esperado vamos lá família, deixa eu pegar aqui o meu marca texto e vamos que vamos banca, né? FGV então é muito importante né? a gente saber a banca para ter um direcionamento né, ao nosso estudo então o que, que você vai fazer a partir de agora? Pegar né, provas da FGV e estudar em cima dessa banca, né? Tem várias provas recentes, né? Na área fiscal, você vai tentar focar, né? Nessas provas para você ter um, di um direcionamento correto para o concurso, beleza. Então, a banca é importante para isso, para você ter um norteamento, né? Uma direção. Então, a banca é a Fundação Getúlio Vargas. Assim, Getúlio Vargas, quase que não sai aqui. Vamos lá, escolaridade nível superior ou tecnólogo, também tá valendo, nível superior em qualquer área. Olha que legal. Então, é uma grande oportunidade. Você que tem nível superior ou tecnólogo, né, nível superior em qualquer área, você pode prestar esse concurso. Lembrando, né, reconhecidos e habilitados pelo MEC, pelo amor de Deus. Prova dia 19 de março, é isso aí. Dia 19 de março de 2023. Inscrição, tá? Vai de 12 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023. Então preste atenção aí na data, beleza? Preste atenção na data. Valor da inscrição: R$ 210 reais para auditor e R$ 115 reais para analista. Acho um valor justo, né, pelo nível do concurso. Número de vagas: 230 vagas para auditor e 469 vagas para analista. Remuneração, né, um dos atrativos aí desse concurso, 2102909 para auditor e 1168439 para analista, né? Um baita salário, né? Agora fazendo aqui algumas complementações, né? As provas, tanto de auditor quanto de analista, serão realizadas no mesmo dia. Então, não tem como você fazer né, as duas provas ao mesmo tempo. Não tem como. Então, você vai ter que escolher ou auditor ou analista. Né? Uma dica, uma dica. Para você que está começando, né, os iniciantes, eu aconselho né, que parta para o concurso de analista. porque São menos disciplinas e o concurso terá um nível né, um pouco abaixo do de Auditor. A galera mais experiente, que já está estudando há algum tempo, né, com certeza vai escolher Auditor. Então, para você que está começando, galera iniciante, escolhe, né, vá lá e faça a prova de Analista, porque são menos matérias e, na minha visão, a prova vai vir no nível pouco, né, um nívelzinho né, mais abaixo aí do concurso de Auditor. Legal, beleza. E em relação ao número de vagas, tem vagas, né, para pessoas com deficiência e negros, né? Então é importante você baixar o edital e olhar esse quantitativo. Quantas vagas foram destinadas para a galera portadora de deficiência, né? Pessoas com deficiência, perdão, e para negros. Beleza, aqui são as informações mais importantes, né? E é importante que você baixe. Né, o edital. A gente vai deixar o edital aqui para você baixar na descrição do vídeo. Legal? Agora vamos lá. Tocando aqui o barco. Etapas do concurso. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Prova objetiva prova discursiva. Tá? Caráter classificatório e eliminatório. Essas provas serão realizadas nas capitais do Brasil Tá? serão realizadas em dois turnos, manhã e na parte da tarde. Como eu falei, né, serão realizadas no mesmo dia, então você vai ter que escolher ou o cargo de auditor ou de analista, infelizmente, não dá para fazer os dois. E uma, né, uma complementação, que eu até anotei aqui, tá legal? em relação ao quantitativo né, de questões, o que vai acontecer na prova de auditor. Né, temos 140 questões objetivas, 17 disciplinas e duas questões discursivas. Já na prova de analista temos 140 questões objetivas, uma questão discursiva e 11 disciplinas. Né? Como eu falei, a galera que está começando, a galera menos experiente, né, eu indico né, um conselho, né, apenas vá para o cargo. Né, de analista, escolha a prova de analista, tá? São menos disciplinas, como eu falei, e eu acredito que venha no nível, né, mais abaixo aí do que da prova de auditor. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Perícia médica, caráter eliminatório, pessoas com deficiência. Heteroidentificação para negros, né? A galera que tá mentindo aí, Vai se dar mal, vai ter lá, né? vai ter que conferir aí, né, se você realmente é negro. Vida pregressa, a galera pergunta muito sobre isso, né, isso daí tá, tá atrelado a que, a vida pregressa, né, aos seus antecedentes criminais, né, ele vai lá olhar os seus antecedentes criminais, para ver se você já matou alguém, se você é um traficante, né, ele vai analisar toda a sua vida pregressa para ver se você tem condições de exercer aí a função, né, o cargo de auditor ou de analista. Curso de formação profissional, isso daqui também é importante, tá? é eliminatório, tá legal? E um, uma, uma coisa legal que eu achei né, no curso de formação, ele será EAD, né, vai ser a distância. Entretanto, a prova desse curso será presencial e será na capital que você escolheu lá, no ato da sua inscrição. Beleza? A prova é presencial. O curso, como eu falei, é à distância. Só que a prova é presencial. Legal, legal, legal. Então, cara, é um concurso realmente né, muito né, bacana que você não pode perder essa oportunidade. Vamos lá. Conteúdo programático de auditor. Conteúdo programático de auditor, vamos lá auditor fiscal já está aqui, ó. conhecimentos básicos essa prova será realizada no horário da manhã e temos aqui ó, 80 questões aí conhecimentos básicos temos aqui, ó, língua portuguesa 10 questões língua inglesa 8 questões raciocínio lógico matemático 8 questões Estatística, 6. Economia e Finanças Públicas, 6. Administração Geral, 8. Pública, 8. Auditoria, 8. Contabilidade, contabilidade Geral e Pública, 8. Influência em Dados, 10. Vamos lá, trocando uma ideia sobre a parte de conhecimentos básicos, né? Qual é o bizu aqui? Você tem que acertar a metade, tá? Não tem mais aquela coisa de por matéria, tá? Você, você não pode zerar. Você tem que acertar 50% de conhecimentos básicos e não pode zerar mais nenhuma matéria, né? Você não pode zerar. Tem que acertar pelo menos uma, né? Não pode zerar. Mas antes, né, no concurso anterior... Tinha aquele questão de aquela questão, né, de mínimo, né, por matéria. Agora não tem mais isso, é mínimo por bloco. Então tem que ter 50%. E o que que você tem que tomar cuidado aqui, na minha opinião? Ó, dá uma atenção língua portuguesa, sempre, principalmente se tratando de FGV, raciocínio lógico e estatística, né? Aquela atenção master. Parte de auditoria, contabilidade e fluência em dados, que nada mais é que TI tá legal não tô falando para você desprezar as outras matérias tá tô falando no que você deve né dar uma atenção maior porque geralmente esses assuntos têm um nível de dificuldade alto né elevado e a galera né se estrepa então nessas matérias que você tem que ser diferente dos outros legal na minha opinião passando aí para a parte de conhecimentos específicos essa prova será realizada na parte da tarde. Aí está aqui, overdose de direito, né? Direito administrativo, constitucional, ó, 8-8, Previdenciário 10, tributário 12, legislação tributária 10, legislação aduaneira, 12. Né? Total de 60 questões. Mesma coisa. Nesse bloco, você tem que acertar aí no mínimo 50% e não pode zerar nenhuma matéria, tá? No mínimo 50% e não pode zerar nenhuma matéria. Conselho, dica, dá uma atenção maior nessa parte aqui, ó. Direito tributário, legislação tributária e legislação aduaneira. Legal? Vamos lá, passamos agora para a parte de analista. Analista, vamos lá. Está aqui, ó. língua portuguesa, 15, língua inglesa, 10, raciocínio lógico matemático, 10, estatística, 10, administração geral e pública, 10, influência em dados, 15, dando um total de 70, como eu falei, menos matérias, né? e essa prova será realizada na parte da manhã, né? e a mesma coisa que eu falei Lá no editor, você tem que acertar 50% nesse bloco e não pode zerar nenhuma matéria. Qual é o bizu aqui, Marcão? Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e estatística, né? E aqui, fluência de dados, né? Que é a parte de TI, legal? E parte de conhecimentos específicos. Essa, essa prova será realizada na parte da tarde, né? Direito constitucional, administrativo. 14 e 12, tributário 16, legislação 14 e legislação aduaneira 14, dando um total de 70 questões, né? Focar aqui, ó, que vai ser o diferencial, direito tributário, de legislação tributária e legislação aduaneira, né? Cabe ressaltar que nesse bloco, né, você tem que acertar no mínimo 50% e não pode zerar nenhuma matéria. Então, concurso pesado, né? E tem que ser assim mesmo, né? Um salário bem elevado. Primeira coisa que está aí na sua mente, né? Marcão, como estudar? O né? que, que eu tenho que fazer para estudar, né? principalmente, raciocínio lógico e matemática? Então, família, para você detonar, está aqui a solução. Ó. É o nosso curso específico tá? para a Receita Federal. E esse curso, tá, ele é completasso. E temos um bônus surpresa que eu vou te mostrar agora dentro desse curso, tá, que nós criamos especialmente para você. Tá, vou te mostrar esse curso agora por dentro, para você ver como o curso vai te levar para um outro nível, né. Organizamos o curso justamente para você arrebentar, ó. Deixa eu entrar aqui no curso para mostrar né, o curso por dentro para vocês. Deixa eu entrar aqui. Já estou no curso. Vamos lá. Está aqui o curso da Receita Federal que preparamos para você. Tá? Esse curso, né, a novidade dele, o bônus surpresa, está aqui. Ó, é o cronograma. Olha que legal. Criamos um cronograma de estudos para você tá abrindo aqui ó, e esse cronograma de estudos, a ideia é a seguinte, é você sair do zero ao gabarito em apenas 11 semanas, tá? Olha que legal, tá tudo aqui organizado para você realmente arrebentar, ó. semana 1, um. aí vem direitinho as aulas para você estudar, ó. dia 1, um, estruturas lógicas, parte 1, um, parte 2, dia 3, definição de proposições, estão tudo direcionado. Ó. Semana 2, semana 3, 4, e assim vai. Ó. Até as últimas semanas. Tá? Aqui a parte de estatística, né que é a mais pesada, tem a descritiva, tem a inferencial, a probabilística, tem tudo aqui bonitinho para você não perder Nenhum detalhe, então esse é o nosso bônus e surpresa, né? Mostrando que realmente o nosso curso é diferenciado. Tá, seguindo aqui com a vida, vamos lá. Tá aí o cronograma. Agora marcamos as matérias. Então já tá tudo aqui organizado. Ó. Organização é tudo, ó. né? Começando aqui pelo raciocínio lógico. Você vai abrir, né? Como é que você vai assistir as aulas? Muito fácil. Você vai clicar aqui na, na disciplina, né? na aula. Vai aparecer o videozinho para você. Abaixo já vem o material. E o mais importante: você não está sozinho. Lá embaixo temos aqui o suporte. Tira dúvida, tá? Toda aula tem esse suporte. Como é que você vai fazer para tirar a sua dúvida? Você vai colocar aqui o assunto, né? Associações lógicas. Vai escrever a sua dúvida vai anexar, ó, tem aqui ó, abaixo, ó, apenas imagem doc ou pdf, você vai anexar se tiver que anexar e vai enviar, olha que interessante e vai aparecer lá a mensagem ó, seu e-mail foi enviado com sucesso, acabou vai chegar lá a sua dúvida e nós vamos responder com o maior carinho tá aqui, ó, qualquer aula, vou clicar aqui numa outra aula ó, argumentação Ó, cliquei aqui, a FGV adora esse assunto, cliquei aqui, você vai ter a aula, o material e lá no final, o suporte, tira dúvida. E isso acontece, tá? E isso vai acontecer com todas as aulas, tá? Pode acreditar, com todas as aulas, nós temos né, esse suporte para o aluno. Estamos de mãos dadas com você, Tá? Está aqui matemática básica a estatística vamos lá vamos lá ah Marcão, estatística quero ver estatística a estatística inferencial vamos lá tá aqui ó tá tudo bonitinho as aulas já estão gravadas né tudo no azeite aqui para você ó. vou clicar aqui numa aula aleatória para você ver ó. vai estar tá aqui a aula né a aula variáveis né tá aqui a aulinha e lá no final tem o suporte tira dúvida Tá, tá aqui, ó, teste de hipótese. Ih, Marcão, teste de hipótese, cai tá, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, bonitinha a aulinha pra você, ó. Tinha Marcão te dando só o bizu pra você gabaritar, ó. Pra você ver que tá tudo aqui completasso. Pra você arrebentar na prova, tá, da Receita Federal. Temos cursos de exercícios, né, da FGV. né Já tem aqui algumas revisões. Então o curso tá realmente para você... Detonar. E vamos acrescentar também aqui correção de provas. A gente vai pegar né, as provas aí da área fiscal e vamos acrescentar aqui nesse curso. Então, o curso realmente foi feito para você arrebentar na prova, né, acertar 80% ou mais e ficar na frente aí da concorrência. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Vamos lá. Se somarmos né, tudo que oferecemos, os bônus, né, tudo que oferecemos, seu curso dava mais de mil reais. E te fala, eu vou te falar a verdade valeria mesmo, né? seria bem pago, mas hoje você não vai pagar isso, você vai pagar apenas R$ de 41,06 ou R$ 397,00 à vista, é isso aí, está tá com descontar o curso, é para você aproveitar, né? porque realmente a matemática, a estatística e o raciocínio lógico vai fazer a diferença nesse concurso. Né? E você sabe que não adianta, Exatas vai estar tá na parada, ainda mais na Receita Federal. Tá legal? Então, tá aí o link do curso, o Júnior tá colocando aí o link para você comprar. Deixamos o link também aqui na descrição. E qualquer dúvida que você tenha, tá aqui o nosso número de contato, 021-9702-99443. É só você falar com o Júnior que ele vai te dar toda a atenção. E vai acompanhando aí, porque agora vai virar uma máxima, que a gente vai estar sempre junto, fazendo aqui algumas lives né para vocês. Vamos falar do conteúdo, eu não falei hoje do conteúdo, porque é ficar um vídeo muito extenso, E não é o nosso objetivo. Tá? Hoje foi mais para falar do concurso, mas siga-nos, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se você quiser pegar esse material, o Júnior também está botando aí. É só você clicar e baixar o material. Beleza? E é isso aí, família. Vou me despedindo aqui de vocês. Né? Muito obrigado né? de coração por você ter assistido né? essa estreia e o recadinho que eu deixo sempre para galera, galera. Né? Porque é o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Ó. Matemática é o quê? Para passar. Valeu? Tamo junto. Um abraço.